Eu, eu, eu acho que, um, em termos daquilo que é hoje em dia, a tecnologia joga muito a favor, claramente. E, portanto, aquilo que antigamente era preciso uma equipa de 7 ou 8 pessoas para fazer, agora fazes com três, E fazes com três a pagar uma fração ainda muito menor do que tu pagavas aos outros 7 ou 8 ou 9 ou 10 da outra equipa anterior. Porquê? Porque toda a gente, neste momento, está a trabalhar, como se diz, em mercado de capitais, ou melhor. É pá, eu faço de Borla, é pá, eu levo só 100 euros, o okay, que eu levo Levam 150 e pá, eu faço 75. E portanto a qualidade do trabalho vem por aí abaixo. Eu vou-te dar um exemplo uh, muito, muito real de um fotógrafo que trabalhou comigo neste projeto do The Car Lounge, uh, durante os últimos anos que teve N propostas para fotografar carros e fotografar eventos e outras coisas do género e era sempre do pagamento, logo que se vê. Pá, como é que tu? E era um fotógrafo de excelência. Pá, não é o Vasco Estrelado. O Vasco Estrelado também construiu, como outros fotógrafos, um nome na praça e, portanto, faz-se valer disso. Mas, efetivamente, quando tu olhas para um trabalho e para o outro, e dizes, ah, é que as diferenças também não são assim tão grandes e tu a um tens que pagar ah, e a outro tens um gajinho de. também não, não é? E, portanto, isto gera aqui as pessoas que estão mal pagas desmotivadas e ter que fazer 400 coisas, quando na realidade eles foram contratados para fazer ideias, ou fazer tudo em um one-man show, porque aquilo que eu fazia no Dakar Car Lounge eu fazia por carolice, não é? Eu ia para o meio da serra às 6 da manhã, à espera que o sol nascesse para ter aquela luz, o drone pilotava sozinho, as câmaras deixava-as eu à beira da estrada, se chovesse tinha que ficar à espera dentro do carro, gravava eu sozinho, os discursos, eu não sei o quê, mas depois vinha dali todo contente, 5, 6 horas de trabalho e eu vinha para casa com aquele conteúdo todo. Agora quando tu tens que dizer a alguém, olha, amanhã levantas-te se faz chovo, vens-me aqui buscar a casa às 5 e meia da manhã, para não tenho conta nenhuma, não é? Quanto é que me vais pagar? É pá, vou-te levar a passear num Ferrari. É pá, tá, deixa-te, tá, vai tu que eu, eu vou lá mais logo, não é? E isto são modelos de negócio que das duas, uma, ou se montam numa ótica de tens dois bons amigos e que ambos partilham a mesma paixão e tu aí consegues fazer uma coisa bem feita epá, ou se é contratar task force para fazer um trabalho que tu não queres fazer sozinho porque não consegues fazer sozinho, mas vais optar por pagar migalhas, epá, nunca vai sair um trabalho como deve ser e vais sempre tra trabalhar para o prejuízo e depois a, a primeira reação não é do género, eu estou a gerir isto mal não, é a culpa é dos outros que não fazem aquilo que eu lhes peço só que pá eu na minha atividade profissional sempre preferi uma coisa, queríamos um bom trader, queríamos um gajo a fazer negócio com fartura e a gerar comissões com clientes, não era a pagar trocos, que os íamos buscar. Tínhamos que ir buscar um gajo que tivesse uma boa carteira de clientes, um gajo que soubesse o que é que estava a fazer, Big Bucks! E o gajo fazia negócio à séria. Se vamos buscar o mais baratinho, é, traz uns clientes muito apocaninhos e as comissões também são muito apocaninhas e ninguém ganha. E depois <risos> lá está o um gestor, rapaz, esta merda não funciona. É, tal igual. Are you